Olá, eu sou a Ângela Soligo, presidente da alfepsi Associação Latino-Americana para a Formação e Ensino em Psicologia, e também presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. alfepsi e ABEP, junto com o Conselho Federal de Psicologia, estamos organizando este ano o 7º Congresso em na cidade de Rio de Janeiro, Universidade Federal de Rio de Janeiro entre os dias 5 e 8 de setembro. Estamos organizando com muito carinho este congresso que vai falar uh, das questões importantes da psicologia uh, de nossos tempos. Uh, invitamos a muitos conferencistas uh, relevantes de, para o cenário latino-americano. Esperamos a participação de los profesionales y las profesionales eh, de docentes, profesores y estudiantes de psicología. Los esperamos con mucho cariño en esta ciudad muy uh, receptiva.